E Guerreiro, aí Guerreiros e Soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo e o um vídeo mais perguntado mais pedido mais aclamado aqui no canal durante as lives durante os comentários soldado você viu você sabe sobre a loja sobre as skins das novas vips sim eu sei então se você tá com essa curiosidade já chega dando um like E se você é novo, seja bem-vindo Já se inscreva aí no canal para não perder nenhum vídeo Vídeos como esse, vídeo explicativo Vídeo de alguns spoilers em primeira mão para vocês Então vem que vem, vem neném Vem que o boneco também Pessoal, chegou agora recentemente durante, durante que eu estou gravando e soltando esse vídeo Provavelmente a loja já deve estar disponível para compra se não, se não estiver, vai estar durante o dia ou o fim da tarde Que eu estou soltando esse vídeo tá Que é bem simples Soldado, onde eu vejo isso? Aonde o que, que é que você tá falando? Ó, você vai vir aqui na loja, né? Aí você vai clicar aqui, ó, na loja VIP e aqui no seu canto direito você vai customizar skin. Você clicou aqui, ó, customizar skin. Já vai aparecer para você aqui as opções de antemão. São quatro VIPs que vai ter skin. Sim, você não vai precisar comprar. É, comprar outra VIP. A VIP que você já tem, se for uma dessas quatro, tá presta atenção, né? A M4S Dragão Predador, a K47 Dragão Cyborg, a Barret Dragão Predador e a Desert Dragão Predador. Faltou a pá, mas eu creio que provavelmente mais para frente deva vir para outras skins, para outras VIPs, né, e skins e você vai clicar em comprar, né? Aqui vai estar disponível o linkzinho aqui. Ó, você vai clicar em comprar e vai ser direcionado o site para comprar. Eu já tenho aqui para poder fazer a explicação e a ilustração para vocês. Para aqueles que estão em dúvida, soldado, eu estou em dúvida se vai ficar bom, se a skin é legal, se é bonito. Então, eu vou trazer além desse vídeo explicativo um mini reviewzinho lá para vocês verem como mais ou menos si. ficou. Cara, ficou muito show, ficou muito punk, ficou boneco, mostrou eixo. Então, Dentro da de mão aqui, ó, você vai clicar e vai equipar, né? Vai colocar aqui, ó. Ela vai estar tá assim, você clica e equipa ela. Além da skin que você pode equipar, ó. Podem ver que tem outros slots aqui. Então, tudo indica que provavelmente vai ter outros tipos de skins futuramente para as VIPs, que é legal para não ficar sempre naquela mesmice, Para quem tem as VIPs e está aí guardada mofando o seu baú. Né? Além da skin VIP, você, colo você pode colocar o boneco né? que você tiver. Ó. Aqui eu coloquei essa orquídea, se não me engano. Aqui. Mas pode colocar Fox, pode colocar o mutante, qualquer outra que fique legal na sua. Vou colocar a Foxinha aqui. Vai ficar legalzinho. Vou salvar. E também tem os efeitos visuais, né? Ó, tem o efeito. Vou deixar essa luzinha aqui pra ficar chamativo. Vamos lá para as skins. Ó, já equipei essa aqui também. É. Na, na AK-47 Dragon Ciborgue, que PS e esse mascotinho e outra luzia na parte eu coloquei logo, claro né, claro, para representar o pessoal do modo zumbi aí, coloquei o um mascote Chausa aqui, boneco você o bicho, só quem sabe que dá para aproveitar ele, que é no acampamento, só que é punk, e na <coughs> na desertzinha, se não me engano, não dá para colocar boneco, mas dá para colocar o um efeito visual, coloquei aqui, só tem um esmeralda, então vamos lá. Vão comigo, vou mostrar pra vocês agora como é que fica mais ou menos essas armas equipadas das suas skins. Como é que vai ficar na sala, como é que vai ficar você jogando, tá? Então, vem comigo, Chupa Bife. Vamos lá. Então, rapaziada, já estou aqui na sala. Olha, olha só como ficou, cara. Equipado essa danada. Olha só, olha, meu. Ficou muito show. Eu particularmente gostei muito. Vou estar tá mostrando aqui mais ou menos para vocês Como é que fica equipada Show de bola Meu, ficou muito lindo, ó Carregando Ficou bem chamativo Ficou tipo um, um, um, um, um ouro cromado, sabe? Um, um negócio bem... Bem chamativo mesmo Ficou muito bonito de, de se usar De se jogar, de se ver na mão É, não, não liguem para a minha mão palito Ali da, da minha caçadora Vai estar tranquilo Então ficou um negócio bem... Bem clean mesmo. Eu particularmente gostei muito. Ó, carregando pra vocês verem. No chão ela fica mais douradinha, né? Mas na mão ela fica tipo um um, um, um um ouro cromado. Mais um cromado aí, como vocês podem ver. O efeito da luz. Se você tiver aqueles outros efeitos, fica também show. Deixa eu tentar aqui dar a coronhada pra ver. Eu particularmente curti bastante. Achei bem legal. Espero que vocês gostem hein, quem estava em dúvida ou quem está em dúvida de se comprar Lembrando que o nome né, os danos da sua vip continua mesmo, a única coisa que vai mudar é a skin né, que você vai ter a skin da sua vip agora caso você enjoe dela, é algo bem legal que você não precisa comprar outra vip né, em questão dos preços eu não sei ainda quanto é que vai ficar o preço né, porque eu tô gravando esse vídeo um pouquinho antes do mercado lançar de, de, de estar disponível no jogo né mais qualquer coisa eu atualizo aí nos comentários, mas eu creio que não, não seja nenhum preço absurdo, né, creio eu, acredito eu, né, vamos dar uma olhada aqui, agora eu vou morrer para escolher a outra arma aqui, agora rapaziada, eu tô com a AK-47 Cibori, Uau! Olha só como é que ficou. A Cyborg, eu, eu particularmente não achei... Eu, não, eu, eu, eu nem tenho essa VIP, eu acho. Eu não, gosto, eu não gostei muito, não. Vou ser bem sincero com vocês. Eu achei tão... Na M4 ficou mais bonita. Na M4 Predador, ficou mais punk. Ó. Agora carregando. Ó, dando aqui naifada. Ela no chão fica igual a outra. Mais ou menos dourada. Aqui na mão ela fica tipo um, um ouro cromado. Eu particularmente não curti tanto. Mas se cair a critar de vocês, tô trazendo esse vídeo aqui mais pra vocês terem uma noção do que vocês vão comprar. Do que, como é que vai ficar na sua mão aí, na sua bag. Na sua arma, na sua VIP, né? Agora, rapaziada, vou usar a Desertzinha aqui. A, des... não, a Desert fica show. A Desert pra quem gosta de fazer aquele como boneco. Da Desert com a. Com a sua snipezinha aí, com a sua M4. Com a sua Bart, ó. A Desert. Ficou bem legalzinha. Porque a Desert não tem. Não tem tanta animação, ó. Ela carregando. Vocês podem ver aí, ó. Ficou bem. Eu gostei da Desertzinha eu já gostei. O não... que, que é isso? Não ligue para as pinadeiras. ao o Enac Knife. Tranquilo Toma Por último aí A Barret meu Parceiro Olha essa barret Cara Olha Olha o barretão como ficou Olha o baletão como ficou Meu patinho. Olha o Barretoso Filho Uau Barret na mão, boneco no chão, ó. Vou deixar aqui mais ou menos no scope pra vocês verem como é que fica, ó. Vou carregar agora. Carregando. Vai carregando, ficou até o punk. Mas claro, né? A Sniper ela tem mais corpo, né? A skin em si tem, tem mais volume. Então ficou... Na, na bate ficou muito linda, cara. Muito linda. Muito linda. Ainda mais se você tiver algum personagem, aí vitorioso, que quer é colocar aquelas. Quero tudo vitorioso. Ó, no chão fica assim, ó. Fica aparecendo as vitoriosas, né? Nada como. Mas quando você pega na mão, que você vê o, o neném, quando você vê o boneco, tá aí, ó. Tá aí. Como assim, mano? Que erro chato. O boot tá digitando agora não entendi nada, não tem ninguém na sala, só tem eu. E bugou. <risos> então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero que vocês... De deu pra tirar aí a dúvida que vocês estavam. De como ficaria, de como é, de como seria, né? Essas skins. Tentei trazer aí na melhor qualidade possível que vocês merecem. Muito obrigado. Se você curtiu... Não esquece de comentar. Não esquece de deixar aí a sua opinião. E se você compraria. Se você achou que ficou legal. Se combinou com as skins das vips. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se. Porque ser gamer é uma guerra. Ah tá. Só lembrando tá gente. Vai estar disponível no mercado aí. Tá. Em breve. Em breve. Se já estiver tudo bem. Se não estiver... Vai sair lançamento oficial aí nos canais da Z8. Tá bom? É nóis, valeu e fui. Chupa, bife!